Você aí do outro lado tem cabelos vermelhos, como o meu, e gostaria de manter a cor sem ter muito trabalho? Então esse é o vídeo certo pra você. Confere aí! E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio seis e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Como vocês podem ver, o meu cabelo está vermelhinho, bonitinho, tonalizado. A intenção desse vídeo é mostrar pra vocês uma marca chamada Oikos. E eu virando na sacola de ponta cabeça. <risos> Chamada Oikos. Eles trabalham com uma linha de produtos para tratamento de cabelos tingidos. Neste caso, eu vou apresentar pra vocês isso aqui, na verdade isso daqui é um sachêzinho O nome desse sachê aqui é Estia Que é uma máscara hidratante E tonalizante para cabelos vermelhos Eu estava em busca de produtos Como este, que pudessem cuidar Do meu cabelo, com quatro Quesitos que eu pré-determinei Primeiro, ele não mancha Como vocês vão ver no vídeo, eu usei minha mão Eu pintei minha cara, eu fiz tudo de propósito para saber se ele realmente ia me manchar E ele não me manchou, simples assim Segundo quesito era manter a cor E ele manteve a cor, ele deu uma escurecida um pouco na coloração do meu cabelo Mas não foi nada muito drástico Ele alterou mais ou menos um tom na cor do meu cabelo E não fez quase diferença, então sim, ele manteve a cor Terceiro quesito, se ele hidrata O meu cabelo ficou tipo muito, muito macio E tipo, cara, não parecia que o cabelo tinha sido descolorido Sabe? Ficou muito, muito, muito, muito Bom mesmo! E o último quesito Que é o número 4, é o brilho do cabelo E realmente ele dá um brilho E deixa um brilho bem natural no cabelo, então eu super recomendo Essa máscara pra vocês, mas É lógico que vocês precisam ver como eu fiz E a diferença que ficou, então bora então, lá Eu vou usar uma boa quantidade da máscara de hidratação Éstia O meu cabelo tá bem desbotado dá pra ver que a raiz tá numa cor laranja bem estranha Eu dividi o meu cabelo separando apenas a parte onde eu vou aplicar o produto Eu me desço ele para facilitar a aplicação Eu uso a máscara de hidratação em abundância Tipo a Xuxa quando passa a Monange, sabe? E eu deixo agir por um tempo Today tonight, tonight. Depois eu enxaguei bem meu cabelo e sequei e ficou dessa cor. Pessoal, vocês viram que essa máscara de hidratação e coloração da Oikos realmente cumpriu o propósito. O meu cabelo tava tipo super, super, super, super mega ultra sem cor já. Ele reavivou realmente a coloração. Então pra você aí que não entende muito bem como manter a sua cor de cabelo, ou tem preguiça como eu de ficar tonalizando sempre, toda hora, então essa linha de tratamento vai ajudar você a manter o seu cabelo. Eu quero fazer um próximo vídeo falando sobre o shampoo e o condicionador da Oikos. Então, da Oicos, se vocês quiserem me enviar Os produtos de vocês pra poder usar E mostrar aqui pro pessoal como eles funcionam Eu vou ficar super feliz E pra você aí, Cookie Monster, eu espero que vocês usem Os produtos, se você tiver cabelo vermelho E comprar o produto, digita aqui embaixo Escreve tudo o que aconteceu, que eu vou gostar Pra caramba de saber como ficou E como foi a situação de você usar E se melecar todo na hora de recolorir O seu cabelo com os produtos oicos ok? Bom, se você ainda Não é inscrito do canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em algum lugar, eu nunca sei o lugar mas se inscreva aqui embaixo, não se esqueça também de curtir a fanpage aqui no canal, não se esqueça de me seguir no instagram e me seguir no twitter isso é muito importante porque assim você vê tudo que eu estou postando para vocês, e pra você que não está sabendo, a promoção deste mês é uma pulseira que eu fiz especialmente para você aí do outro lado, é uma pulseira daquelas de amarra com uma âncora, eu ensinei vocês a fazerem vai fazer em um dos vídeos anteriores aqui no canal, e eu fiz uma especialmente para você aí do outro lado, que monstro lindo do meu coração, então se você quer ganhar uma pulseira aqui eu fiz pra você, corre lá na fanpage do canal E se inscreve na promoção Até a próxima pessoal E falou Sabe aquela maquiagem cara Que você gosta pra caralho? Aquele seu pó favorito, sua sombra Ou seu blush favorito você não vai encontrar mais daquela cor que já saiu de linha Aí você quer jogar lá fora Não vai jogar fora não Confere aí, vou te ensinar a consertar tudo isso